Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, aqui no Entre Elas, e nós entramos no mês de março. E nesse mês, todos nós sabemos que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E para falar sobre mulher, nós vamos fazer uma série especial esse mês todo, conversando com muitas mulheres a respeito de vários assuntos do nosso cotidiano, das nossas vidas, e vai ser muito legal, muito interessante e acompanhe tudinho aqui no ADEC TV. E antes de mais nada, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. E para iniciar essa série especial sobre mulheres, nós temos algumas convidadas aqui nos estúdios. Claudiane, Clau, Elisângela e a Rose. Sejam bem-vindas, meninas. Todas elas congregam aqui no Tempo Central, aqui na Assembleia de Deus, Tempo Central. E hoje nós vamos falar sobre filhos, né? É, falar sobre filhos na visão da Bíblia, falar sobre filhos na nossa visão geral, no cotidiano, no dia a dia, né? E qual a responsabilidade, o papel da mulher na educação, na criação dos filhos. E quando se fala em filhos, mulher e filhos, a gente vai direto na palavra amor. Amor incondicional. E vamos lá agora na Bíblia, Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Oi meninos. Olá. Olá. Falei demais, né? <risos> Vamos falar de filhos? Bora. Bora. Vamos falar desse amor Quando a gente fala a palavra mãe A gente já pode associar amor? Com certeza Podemos associar sim Quem já tem Na verdade eu até costumo dizer Às vezes a gente Pensa que a gente já nasce sendo Sabendo ser mãe né? E e, na verdade, nós não... Todas as mulheres que vêm ao mundo, é, biblicamente falando, a gente sabe que nós, cada uma de nós, mulheres, não, não nascemos tendo esse dom de mãe, de ser mãe. Isso, na verdade, é um aprendizado. É, é, na medida que nós venhamos ter experiências na medida dos erros e acertos com os nossos filhos, nós vamos aprendendo a ser mãe. E mãe está totalmente... Quem quer ser mãe, deseja ser mãe, está ligado, intimamente ligado a, ao amor. Isso eu acho que está, o amor está vinculado na palavra mãe. É, ser mãe. Ser mãe. Eu posso até ousar em dizer que Deus nos deu a mulher o pequeno papel na criação. Exato. De gerar. De gerar. O teu privilégio, né? O privilégio. A primeira mulher veio de um homem, não veio do barro. Mas a partir daí, todo homem, Todos. todo ser humano Todos. nasceu de uma mulher. De uma mulher. Isso é lindo, né? Isso é e lindo. E a questão, tipo assim, como eu falei aqui, nós, não, nós nascemos não sabendo como ser mãe. A gente, isso é um aprendizado. Só que nós fomos criados, é, é, já, já faz parte da natureza da mulher né, esse instinto de ser mãe. Só que a gente só vai descobrindo esse instinto na medida que nós vamos né, colocando em prática. Em prática. Através das experiências, como eu já falei. Então eu acho lindo demais. Como o homem foi criado do pó da terra nós Eu, se, eu particularmente, me sinto privilegiada por ter nascido e saído da costela. <risos> e às vezes a gente a, a gente aplica essa questão de falar que a mulher saiu da costela pela questão dela ser, vamos dizer assim, a disjuntora para ela se estar ao lado do marido. E eu, eu, na minha ótica espiritual, eu enxergo isso algo mais profundo, porque... Por exemplo, para que, que serve, qual é a função, qual seria a função de, da costela no corpo do ser humano? A função da costela no corpo do ser humano é o quê? É proteger os órgãos vitais. Uhum. É proteger os órgãos que, né, que você se, se ele não, não protege... A, a pessoa corre o sério risco de morrer. Então, quando eu olho para a questão da mulher vir da costela, a costela ela faz, o ela faz o quê? Ela protege, ela colhe, ela, ela, ela cerca. Né? Então, esse é o papel da mãe, esse é o papel da mulher, esse é o papel da esposa. Né? Acolher, ajudar, né? trazer para perto. Cercar. E quando a gente fala né, de mãe, né, lógico que só pode falar de mãe se tem filhos. É, vamos lá, Rose, né, vamos debater nós. Qual o papel da mãe na criação dos filhos? Acho que é o principal né, na vida dos filhos. Que a gente, quando o filho nasce, nós temos aquela sensação assim, de proteção. A gente é protetora, nós somos muito protetoras. Então, assim, na criação deles, é como se a gente estivesse protegendo, a gente querendo guiar eles no, no caminho certo, no caminho do Senhor. E a gente erra nesse caminho, Cláudia? Às vezes? Sim, eu vejo assim, nós amamos demais. E às vezes, por amar demais, a gente tenta acertar, mas a gente erra, né? A gente costuma errar pelo excesso de zelo, né? Pelo excesso de amor. Mas é melhor errar pelo excesso, né? Do que pela displicência. A gente precisa de criar os filhos da gente no caminho do Senhor. Nossos filhos precisam de conhecer a palavra. Acho fundamental. Assim, a mãe, ela, ela dá realmente o caráter para o filho. É a mãe que cerca ali, que fala, que dá, né? Os, os, que amamenta que troca a roupinha com todo cuidado. Eu acho que isso assim, na parte do momento que você vai fazendo isso para criança, você vai se entregando, renunciando a si mesmo e mostrando como eu te amo, como eu te quero. E aí a gente vai, né, como cristãs ali orando pelos nossos filhos, né, consagrando o Senhor, né, buscando entendimento na palavra. E às vezes a gente costuma errar, né, a gente erra pelo zelo. Pelo excesso. Eu, particularmente, pelo excesso. Pelo excesso. Pelo excesso. A gente erra, né? Às vezes a gente é exagerada. <risos> mas eles entendem. Eles chegam numa fase, né, igual tem o um Rafa que tá na pré-adolescência, ele fala, nossa mãe, às vezes ele fala que eu sou exagerado, mas eu vejo que depois as pessoas que são amiguinhos dele falam assim, nossa, você que é a mãe do Rafa, ele fala de você, então assim... No fundo, ele me compreende. <risos> ele sabe que Graças eu quero o melhor para ele. Sempre. Exato. Elisângelo, vamos lá. Provérbios 29, 17. Vou ler. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. A disciplina está ligada ao amor? Com certeza. Isso o próprio Deus ele nos ensina como pai. né Nós consideramos o nosso Deus como um pai, que cuida, que zela, mas também que disciplina. E, ele, e a Bíblia vai falar na carta aos hebreus que ele disciplina e corrige a quem ele ama. Então o amor está vinculado também a disciplinar, a corrigir. Porém a gente temos que tomar um, um cuidado muito grande a respeito da disciplina. Porque às vezes a gente somos omissos, omitimos em disciplinar, e muitas das vezes não omitimos e às vezes exageramos na disciplina, na correção. É. Então a gente temos que tomar um devido cuidado. Porque Os são extremos. dois... Paulo vai, vai nos advertir na carta, se não me falha a memória, na carta de, de, de Colossenses, e uhum. na carta aos Efésios, ele vai falar a questão... Da, é, não provocar a ira a vossos filhos, né? A questão da ira aí não está ligada to, é, é, diretamente a irar-se, mas a, a provocar um, uma certa rebeldia da parte do filho. Então o Senhor vai dizer na sua palavra, não provoque a ira a vossos não filhos. Não irritem, né, né? Vossos filhos. Não irritar, porque a irritação traz desânimo. O filho às vezes até luta para poder fazer aquilo que o pai e a mãe está instruindo, mas às vezes o filho nunca chega no nível aonde o pai e a mãe querem, então às vezes ele se torna, aquilo faz com que o filho fique desanimado. E ele pensa assim: poxa, tudo que eu fizer vai continuar dando errado? Nunca vai estar tá bom, nunca vai estar tá tá certo. É porque é, é os extremos, né? é extremos. Ele pensa nunca é o é suficiente, extremos, porque é. às vezes está além é. da capacidade dele naquele momento, é. naquela altura. Exato. Então a questão de trazer, a, é, fazer, provocar a ira, está tá, tá ligado a isso aí. A questão da ausência da disciplina, mas muito mais ligado ao excesso da, da disciplina. disciplina. Então a gente tem que... Aí, como que nós buscamos um equilíbrio? Na direção do Senhor. Na palavra. Na palavra de Deus. Ele está prontamente a nos orientar. A palavra é riquíssima nisso. É, porque aí a gente tudo. mantém um equilíbrio. A gente não deixa de, né, de corrigir e a gente corrige no, no, na, na medida certa, né? Não em excesso. Acho que até em provérbios fala que até a vara a gente a vara pode... Não não pode. não encurte a vara ao seu filho. Não, não encurte filho. a vara ao seu filho. Isso não. mesmo. Ô, Rose, e quando se fala de ser mãe, tem vários tipos de mãe, né? Sim, tem vários tipos de mãe. Eu tenho o privilégio, o Senhor me presenteou com uma, né? Mas é. também me presenteou com mais duas, que são filhas do meu esposo. É, e assim, eu tenho elas como minhas Duas enteadas, Duas enteadas. E assim, e o que eu posso fazer, eu faço por elas mesmo E assim, eu tenho aquele vínculo como se fosse minhas, são minhas Por quê? Porque foi o presente do Senhor E essa relação, muita gente vê assim, que é complicado, né? Madraça e enteado. mas nem todas, né? Nem todas, nem todas tem exceções. Tem exceções. Tem. Mas quando você sabe, você está num relacionamento, você sabe que terá enteados, aquilo já tem que ser um trabalhar, né? Aquilo já tem que estar aceito no tem, seu coração. Tem. Tem que estar aceito também. Entendeu? É, porque você já entra no relacionamento sabendo que, olha, eu tenho duas, né? Então, assim, às vezes nem é fácil, mas nós temos... Eu, a gente tem buscado muito ao Senhor, entendeu? Pra poder que fiquem tudo em paz. E graças a Deus, a minha, a minha casa é um lar de delícias. Amém, amém. Cláudia, e você? Você tem dois. Eu tenho dois. Muito diferentes. Muito diferentes, que eu amo. E são, é, são, são, são, são indivíduos diferentes, né? Então assim, o amor... Não é demais para um nem para outro, mas é um amor diferente, né? É, o Rafa, como eu disse, está entrando na pré-adolescência, é aquele filho que... Eu tô procurando saber toda hora como é que ele está, como que vai, como que os amigos... Eu tento ser, assim, amiga, conhecer os sentimentos do meu filho, respeitar, sabe? E quando, é, geralmente nessa idade tem alguns posicionamentos diferentes do nosso, a gente chega, a gente conversa, como a irmã mesma diz, questão de disciplina, às vezes a gente, às vezes não, a gente precisa de conversar com nossos filhos, conhecê-los realmente, e não ser tão severos a ponto de causar uma rebeldia, né, a gente precisa de compreendê-los, né. E, e no do Tiago, é uma criança qual, assim, um filho, né, que é um amor incondicional também, que tem muita dedicação, né, muita renúncia e que a gente vibra a cada vitória. Ser mãe, assim, é um aprender todos os dias. Tem dia que a gente chora, que a gente errou e às vezes a gente vai compartilhar com a amiga. Ah, eu fiz isso. Nossa, mas por que, que você está tão, assim, preocupada? É algo normal, né? Mas a gente está sempre buscando ser melhor, né? Um Para eles, pra eles acha de vocês, são quantos? Meu, são três, né? Eu costumo até brincar, que lá em casa, se quiser ligar, ligue DDD. <risos> é, Dilian, que é a mais velha, Delbert, que hoje está com 22 anos, a Dilian vai fazer 28 agora. E o Davi, que é o, a rapinha do tacho O caçulinha. É, o caçulinha que vai fazer 18. então caçula assim mais, né? Já está um aumentadão. E graças a Deus o Senhor é, até aqui tem nos ajudado. Porque eu falo, é como ela disse aqui, para cada filho a, a, a, as características são totalmente diferentes, a personalidade, entendeu? Então a gente temos que aprender como mãe a lidar com essa situação. A, até a questão de amar. Às vezes, é, eu, eu já ouvi muito assim na minha família, a, por exemplo, eu sou... É, na minha família tem sete, cinco irmãs e dois irmãos. Uhum. Então, eu, a gente costumava brincar que meu pai amava mais a mais velha, a filha mais velha né, da família. Mas, por, por, às vezes, por ganhar mais presente, eu, eu ia lhe dar mais atenção. Mas, eu, eu na, na, assim, na minha particularidade, eu não, eu não vejo isso como amar mais mas às vezes o cuidado às vezes com aquela pessoa que tá, aquele filho que está mais presente então acaba dá, dando a impressão de que o pai e a mãe ama mais aquele filho então eu, eu prefiro olhar por esse lado mas a questão de amar eu acho que por exemplo dentro da minha casa eu amo todos igual porém a correção é diferente o a cuidado. disciplina é diferente, diferente, o cuidado é diferente, justamente por quê? Porque a gente, por exemplo, a minha filha, ela, ela fala muito, ela é muito comunicativa, ela, é muito, ela tem muita criatividade, então ela, ela, ela consegue, sabe, a, atrair as pessoas para o, o, o círculo de amizade dela, então... E a gente vê, eu vou olhar o, o, o caçula, o filho caçula já é mais caladão. Uhum. Ele fica até, ele se envolve com os outros jovens e tudo, mas a gente vê que ele é uma pessoa assim que não é muito de falar, não é muito de se comunicar, a gente tem que estar tá perguntando, tem que sentar para ter diálogo, entendeu? Então é, é dentro desse ponto aí que a gente precisa... É, é, são os detalhes que a gente precisa é, observar. Eu acho que Exatamente. cada um tem uma necessidade diferente. É, exato. E, e nós pais temos que trabalhar de acordo com a necessidade de cada um. Porque são, eles são diferentes. Sim. Vocês podem ver, gente, é a mesma criação. Mas sai cada um diferente, diferente. do outro. Diferente, exato. É. E os problemas também são diferentes. Com a minha caçula, eu e o pai é. dela tivemos que nos reinventar para lidar com ela, numa fase que ela passou. Mas aconteceu assim um milagre na vida dela e na nossa. Porque hoje eu tenho colhido os frutos. Depois de aprender, de ter todo um processo de ajuda a lidar com a personalidade dela. E, e né, então quer dizer, a necessidade de... Cada, Cada um. um. E, pessoal, nós vamos continuar esse assunto, né? Que só de falar de filhos já fica Muito todo mundo emocionado. emocionado. E daqui a pouquinho nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja.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 Voltamos, vamos continuar conversando sobre filhos. Gente, e quando... Vamos entrar num assunto mais espiritual. Vamos lá, vou começar da Clau aqui. Clau, as palavras que são lançadas. Palavras de bênção e palavras de maldição. Porque tem hora que a gente mãe tá nervosa e fala... Menino, isso é isso. Menino, desobediente. vou pegar mais leve. Menino, você tá muito desobediente, você é desobediente temos que ter cuidado muito as palavras têm poder né Carol de abençoar de amaldiçoar a gente ama os nossos filhos então como a gente pode lançar né palavras de maldição claro que assim no caminhar eu acredito assim no caminhar cristão a gente vai amadurecendo né o que a gente às vezes falava né quando era pequeno trazer algum problema hoje a gente respira fundo pede a Deus de discernimento naquele momento, né, para enfrentar a situação, mas a gente deve ter muito cuidado. É, e uma palavra ela gera fi, feridas, né, nos nossos filhos. É, trazem consequências graves. A gente às vezes não sabe por que uma criança é deprimida, a criança ela é mais quietinha. O que, que foi lançado sobre a vida dela? E os pais assim, a gente tem que observar isso, né? Então, assim, para mim a palavra, ela tem muito poder, né? E a gente tem que gerar, nossos filhos são palavras de bênçãos. Às vezes, né, Elisângela, a gente fala assim, gente, né, falando mães em geral, menino, às vezes o menino tá lá, não tá levando a escola muito a sério. você não vai dar nada na vida. Às vezes aquilo você pode ficar guardado mente. no coração. Exato. E Eu... realmente ele acredita nisso. Acredita. É. Não, vamos falar assim, não vão generalizar, né? Alguns não tomam posse das palavras é, muito contrárias lançadas. Mas eu já vivi com, convivi com amigos meu que aceitou Jesus, casou, e ele vivia achando que a vida dele não dava certo, mesmo conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, não, é, não acreditava que a vida dele não ia para frente por causa das palavras que a mãe lançou quando ele era criança. Olha, e às vezes a mãe entendeu? não faz isso em faz eu, na hora eu, da raiva. Eu, eu, eu, eu, eu entendo assim, palavras têm poder a partir do ponto que aquela pessoa toma aquela palavra Grazaria. como algo uhum. para ser. Si. Mas não necessariamente a palavra, mas como a, aquela pessoa absolve aquela palavra. Então eu entendo uhum. dessa uhum. forma. Por como, por exemplo, essa pessoa, amiga nossa, que né, tomou essas palavras da mãe e acreditando que a vida dele não ia para frente justamente por causa das palavras negativas da mãe. E muitos filhos tomam essas palavras, não tomam Rose? Tomam. E às vezes dá até traumas é, de, muitas das vezes falam assim, ah, eu não vou dar em nada porque minha mãe falou isso que eu não não era ninguém. Você não é ninguém, você não vai ser ninguém na vida, né? Então assim a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente lançam para eles. A gente tem que lançar palavras de bênção para eles. Você tem que falar assim, se ele está desobedecendo muito, você vai ser obediente. Você é. ainda será muito obediente, aproveitando a obediência nessa vida, você é uma, benção. É. uma bênção. É. E quando a gente aprende isso, a gente, porque isso é um aprendizado, ele vem com a maturidade. E vem a partir do momento que a gente vem conhecendo a palavra, o Senhor vai revelando a palavra para todos nós. E esse amadurecimento vai trazendo isso, né? E a gente vai conseguindo controlar. Isso, é. Porque, gente, eu já cheguei à época que tinha hora, quando um os meus erros menores, que eu trancava no banheiro. Uhum. Eu já tranquei. Gente, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Pois agora pode acabar o mundo aí. Porque de tão. Era, era uma exaustão emocional. Né? Não sei se vocês já passaram por, por isso, porque eu tinha dois na idade mais próxima, né? Tinha hora que eles se pegavam e... Eu ficava assim, acho que muitas mães já passaram por, aí, por isso. por as crianças é sabem, né? <risos> elas sabem, tem hora já que já elas falam. Eu não ah, nunca me tranquei no banheiro, não. Mas eu já tive vontade de falar assim, ó, vocês vão ficar aí, eu tô metendo o pé. Saí, eu, eu vou embora. embora. <risos> é você você tá vai farada, assim, eu embora, eu já, eu já é. falei, vão ah, A tô minha, tô a tô minha maneira, <risos> às vezes, para descansar dos filhos, ó, mãe, fica aí. Fulano vai ficar com você aí. Davi vai dormir aí com a senhora. Então era o um meio às vezes da gente ficar um pouco assim, né? Uhum. Aliviado dos filhos. Quando eles aprontavam muito. Eu né? acho que não tem nenhuma mãe que nunca falou assim, eu vou pegar minhas coisas assim. Vou, sim. vou, sim. Eu vou sair correndo. correndo né? sim. Sim. Vou sim. sair correndo. Não vou negar não, já falei. Eu vou embora, eu não vou. É. É às vezes estreita tanto e principalmente quando o filho chega à fase da adolescência ah, para a juventude. Eu tenho gente, dois. Está nessa fase nessa é uma fase bem, bem complexa, bem, bem complicada é. e que a gente tem que pedir o Senhor para nos dar graça, nos dar sabedoria para a gente aprender a lidar quando eles chegam nessa fase. É, para não afastá-los afastá da gente, não né? Não afastá-los, exato. Não afastá-los. E eles acham a gente super bregas, uhum. ultrapassadas uhum. nessa é. fase, né? Porque <risos> o meu fala assim, pelo amor de Deus, mãe, não fala isso mais. Uhum. Uhum. Corrige, Corri, nós, né Corrige. Uhum. O pai deles, às vezes, estão quando chega e fala assim, hum, vocês estão comendo guloseimas? E o assim, pelo amor de Deus, pai, ninguém fala guloseimas, eu falo assim, eu falo. Eles corrigem. É de mudança, uma fase de, de, de modernidade, então, é. eles, quando a gente fala uma palavra mais antiga, aí eles, eles, é, eles corrigem. Exato. Eles, ah, nós já estamos um pouco ultrapassados nessa é, fase, é, né? Exato. Mas quando a coisa aperta, eles vêm, né? Exato. Eles sabem. Eles sabem. A gente já falou sobre as palavras, né? E eu queria muito que vocês né, prestassem atenção a respeito do que foi falado sobre palavras aqui. E mães espirituais, o que, que significa? Vamos começar com Elisângelo agora. Mães espirituais. Ó, oh, ser mãe espiritual, a gente, por exemplo, quando vai falar de espiritual, ser espiritual, a gente não tem como medir isso, né? Algumas são mais, outras são um pouco menos. A questão é estar ali na presença do Senhor. Quando, quanto mais de Deus você busca mais cheio você você fica e mais graça você tem para poder transmitir para os seus filhos então ser mãe espiritual é, é ser uma mãe dedicada às coisas de Deus ser mãe espiritual é é, é aquela que que busca né está alinhada nos parâmetros de Deus para que os seus filhos se espelham. Né, os nossos filhos vêm se espelhar em nós. Ser mãe espiritual, como a irmã disse, é buscar né, a palavra todos os dias, buscar em Deus né, o conhecimento para que a gente possa criar os nossos filhos dentro da palavra. E que os nossos filhos eles precisam de ver né? a gente dedicando a palavra. Uma amiga minha ela falou assim, olha, quando você ora, seu filho vê você orando? Seu filho percebe que você está fazendo um jejum, ele precisa de conhecer a sua vida, a sua intimidade com o Senhor, de ver você abrindo a Bíblia, dedicando, fazendo culto doméstico. Então, nossos filhos eles precisam de ter isso quando falar assim, ah, minha mãe, minha mãe é mulher de Deus, mas por que minha mãe é mulher de Deus? Porque ela dedica tempo ao Senhor, ela busca a Palavra. E quando a Carol falou mãe espiritual, eu fiquei pensando também em outro contexto. Né? Aqueles filhos né que, que a gente ganha de presente né? para a gente orar, Isso. que a gente abraça e fala assim, olha, eu vou orar por você a partir de hoje, nós vamos conseguir né vencer as dificuldades juntas. Porque muitas das vezes a gente conhece pessoas que os pais não orientam, né? que não tiveram os irmãos, né, para ajudar na palavra, não tem um tio, mas tem a gente ali, a gente às vezes é um vizinho, às vezes é uma amiga, que fala, olha, você podia me ajudar em oração, e você acaba sendo a mãe espiritual, Isso. né? Uma intercessora, que, uma intercessora, porque o que você está fazendo para os seus filhos, você vai fazer para aquela pessoa ali. É como se a gente fosse o espelho, né? O espelho Sim. que reflete o Senhor para os nossos filhos. Essa intercessão, né, quando é. falo de mãe espiritual, é, é ser essa intercessora. Sim. E isso que você falou, Cláudia, eu acho muito interessante, né, do seu filho observar a sua vida, a sua vida com Deus, o seu proceder ali no dia a dia. Porque isso também vai naquilo que a Rose falou no começo e que está na palavra. Ensina Sim. a criança... No caminho. caminho. Não é ensina a criança o, o caminho. caminho, não é você põe ela lá e fala vai não, é você colocar ela lá e ir ao lado dela, é no caminho, é junto. é junto. Exato. Tem até um texto que eu queria ler aqui, que eu acho que eu não, eu não poderia deixar escapar, que se encontra em Deuteronômio 6, no versículo 6 e o 7 que diz assim, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O que me chamou a atenção nessa questão é, é que antes da gente querermos exigir dos nossos filhos que sejam, que façam, né? Você vê que o Senhor aqui, o próprio Deus, quando ele vai, ele, ele lança essa palavra, ele não, ele não pula a, a, a fase uhum. daquilo que precisa ser, daquilo que precisa ser feito. Ele vai dizer aqui, ó, é, e essas palavras que hoje te ordenam, ele está falando para nós, mães, eu pais. Te ordeno, hoje eu que te, ornei, hoje te ordeno. ordeno. Que hoje te ordeno, estarão no teu coração, ou seja... Antes da gente ensinar, né, que os nossos filhos, como os nossos filhos precisam proceder na presença de Deus, ser na presença de Deus, primeiro precisa estar no nosso coração. Não tem como a gente ensinar os nossos filhos aquilo que ainda a gente não somos. Verdade. Então, é isso. Aí depois sim, aí depois vem o processo, né, da gente passar para os nossos filhos. Gente, não tem uma fórmula mágica, mas sabemos que quando Deus, quando Jesus está presente, é muito mais fácil. É, não tem ninguém aqui que é perfeita, nós erramos todo dia e continuamos errando, mas a gente busca a sabedoria do alto né? e, e Deus, né? com toda a misericórdia dEle, ele nos capacita, nos dá entendimento e vai nos guiando para a gente poder ir orientando os nossos filhos. Porque, afinal, os nossos filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. E herança, quando a gente tem herança, ela é passada, né? A gente não fez nada para merecer aquilo. É, é, é ganhada, é recompensa. É, é aquilo, né? foi deixado. Então, é isso é muito sério, né? É uma herança do Senhor, não é de qualquer pessoa, não. É de Deus. Então, que tudo que foi dito aqui possa ser gravado no coração de vocês, que possa ter trazido um pouquinho mais aí de paz, de amor, de compreensão. E a gente podia ficar aqui muito tempo falando, né? De... É. É, eles... Tá boa. Mas... Acho que daria <risos> muitos programas para gente contar diversas experiências, é. mas nós não é. temos tempo. E eu acho que aquilo que eu vou falar, todas as meninas pensam o seguinte, igual Josué falou, olha, o que vocês vão fazer, né aí depende de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E disso ninguém de nós pode abrir mão. Até a próxima edição. Fiquem com Deus.